Olá pessoal meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça clochar que vocês me pediram tanto ela é muito simples de fazer e olha que gracinha que ficou com este tecido aqui que eu recebi lá da Teodora tecidos tá é uma malha jacuar ela é maravilhosa e tem uma seguidora minha que ganhou o kit da Mega Artesanal. Se você quiser fazer esta calça, o molde vai estar disponível no site do 36 ao 56. Ela é muito simples de fazer, facinho, rapidinho. E para quem não ganhou o kit e quer fazer, eu vou deixar todos os dados da Teodora Tecidos aqui embaixo no box de informação. Para quem quiser estar adquirindo esse tecido maravilhoso, super confortável, uma delícia. Então, se você quiser aprender a fazer essa calça clochar, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma calça clochar. Gente, como vocês estão me pedindo o molde desta calça. Ela é muito simples de fazer, ainda mais que a gente tá trabalhando com uma malha, tá? Pra fazer, eu vou colocar, então, aqui o meu, o meu molde no tecido e vou cortar duas vezes a frente e duas vezes as costas, tá? Então, a princípio é isso. A gente vai tirar duas vezes a frente duas vezes as costas. Lembrando que aqui na parte de cima eu vou deixar uma margem de costura aqui, olha, de uns 5 centímetros a mais, tá? Tanto na frente como nas costas, que é pra gente fazer o acabamento da parte fofinha do costo.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 Então, pessoal, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente vai começar a montar a nossa calça. Primeira coisa que a gente vai fazer é o acabamento do bolso. Eu passei aqui na overlock, mas não tem necessidade, porque esse tecido não desfia. Se você não tiver overlock, você pode passar no um ponto zigue-zague da sua máquina, ou nem precisa, porque, como eu disse, esse tecido não desfia, não precisa. É só para ficar um acabamento mais profissional. Então, pra fazer primeiro o... Os acabamentos do bolso, porque esse bolso, como vocês viram aí, ele não é aquele bolso que a gente corta um pedaço da calça, ele é um bolso que vai por cima da calça, tá? Então, você vai pegar, o único lugar que você não vai precisar fazer acabamento é essa lateral, porque ela vai no meio, entre a frente e as costas, então, não tem necessidade. Então, você vai pegar e você vai virar assim, ó. Você vai virar pra dentro e vai passar uma costura reta na máquina para fazer o acabamento. E você vai fazer isso... Em todas as voltinhas do seu bolso, dobrando pra dentro, ó, fazendo uma barrinha, tá vendo? Então, você vai dobrar todas as voltinhas, menos essa lateral aqui, que não tem necessidade, tá? Então, é só ir pra máquina e fazer todas as beiradinhas aqui do bolso. Depois que você fez a beiradinha do bolso, você vai vir aqui com a parte da frente da sua calça... Olha, como eu disse pra vocês, ela não tem aquele recorte do bolso, tá vendo? Geralmente, quando a gente coloca bolso, tem um recorte aqui na calça, olha, que é o recorte do bolso. Essa não tem, porque o bolso, ele vai por cima. Então, você vai posicionar aí, aonde você vai querer que esse bolso fique. Isso fica a seu critério, tá? Só lembrando que essa parte aqui, a gente vai dobrar, que é pra fazer a parte do clochá da calça. Eu vou colocar um pouco mais abaixo do clochá. E vai estar tá todo com os acabamentos, certo? Aí, eu vou vir aqui com o meu bolso e vou costurar ele aqui por cima mesmo da calça, tá? Então, é só você vir aqui e costurar. Como ele vai estar tá todo bem acabadinho dessa forma, olha, ele vai ficar assim, tá vendo? Ele vai ficar costuradinho. E essa parte aqui não tem necessidade de fazer, porque como ela vai estar tá aqui... Depois que a gente fizer isso, colocar o bolso aqui... A gente vai vir com a parte das costas e vai colocar lado direito do tecido... Com o lado direito do tecido e vai passar uma costura pela entreperna e pelas laterais. Quando você passar essa costura aqui pela lateral, olha, você vai fechar o seu bolso certinho e ele vai ficar encaixadinho aqui, ó. Tá vendo? Só essa parte aqui que você não costura, você deixa aberto aqui é a abertura do bolso. Este bolso, ele é bem simples pra quem não tem prática, tá? De fazer o bolso. Porque ele é colocado por cima da calça, então, ele é muito simples, qualquer um de vocês vai conseguir fazer, tá certo? Então, agora a gente vai a máquina fazer todos esses processos que eu acabei de falar aqui pra vocês, tá? Lembrando que vocês vão ver que algumas partes eu vou fazer na máquina reta e outras eu vou fazer na overlock. Na máquina reta, não vou mudar nenhum ajuste da máquina, a única coisa que eu vou fazer é costurar com aquela agulha de ponta bola, que pra quem ganhou o kit, foi no kit a agulha, tá? Tá? Mas, se você não quiser, se você tiver overlock e quiser fazer tudo no overlock, você pode também. Eu vou fechar a calça no overlock, mas essas partes do bolso tem que ser na máquina reta, tá? Então, agora, a gente vai pra máquina e, como eu disse, vocês vão ver que eu vou intercalar entre máquinas aqui, tá bom? Então, vamos pra máquina agora fazer todos os processos que eu acabei de falar pra vocês, Pessoal, a gente já vai unir a calça, tá vendo? O mesmo processo que eu fiz de um lado, vocês vão fazer do outro, tá? Igualzinho, repete o mesmo processo. Já preguei o bolso, tá vendo? Agora, eu vou deixar uma perna do lado do avesso e a outra perna do lado do direito. A perna que eu deixei do lado do direito, eu vou introduzir aqui... Na que está do lado do avesso, para ficar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Aí, eu vou pra máquina agora e vou passar uma costura fechando o meu cavalo aqui de fora a fora. Pode fechar tudo, porque como é uma malha, então, ela vai ficar fácil na hora de vestir. E até porque a gente já fez no tamanho do quadril, então, tranquilo, tá bom? Então, agora a gente vai pra máquina e a gente fecha aqui, olha, toda, todo o cavalo da calça, tá? Só então, vou passar uma costura no overlock... E aí, eu volto pra gente fazer a parte do acabamento aqui do clochá, que, é, que a parte é simples. Todo mundo olha, fica com dúvida e é uma coisa muito simples. Eu já venho, então, pra gente fazer a parte do clochá. Agora, pessoal, olha que a gente já uniu aqui, tá? A calça já está montada. Ó, o tamanho do quadril segue pra cintura. Ele vai ficar largo mesmo, a intenção é essa pra dar o efeito clochá na calça. Então, o que que a gente vai fazer? Você vai pegar essa parte superior e vai dobrar pra dentro na largura que você preferir. Essa parte é a parte que vai ficar fofinha. Então, eu vou colocar aqui do lado do avesso, pra mim, que eu acho mais fácil só pra enxergar aqui o tecido e mostrar pra vocês. Ó, então, nós vamos dobrar, alfinetar pra passar uma costura na máquina, Tá? Então agora que a gente já alfinetou isso daqui, a gente vai para a máquina passar uma costura reta bem aqui na beiradinha para fechar essa parte aqui, tá? Depois que a gente fechou, a gente vai pegar e vai cortar uma tira reta no tamanho total aqui da circunferência, que é a parte do caninho que a gente que é a parte aqui de baixo que a gente vai pôr. Pra colocar o elástico, tá bom? Ou o passante, ou, ou a fitinha, aí fica a seu critério. Então, vamos pra máquina agora, é só passar uma costura reta bem aqui na beiradinha pra fechar essa barra. Eu fiz, depois que eu fechei, né, que eu falei pra vocês, olha, eu costurei aqui, eu fiz aqui, olha, eu fiz um túnelzinho para mim passar o elástico e deixei aberto aqui na frente. Então, você tem duas opções, você pode ou passar um elástico aqui, que daí já vai franzir aqui o cos, ou você pode passar um cordão e na hora de vestir você amarra, fica a seu critério. Eu vou colocar o elástico e o cordão. O elástico, você vai cortar aí, aonde você vai querer que ele fique na sua cintura, no tamanho certo, para que essa calça não fique caindo. Eu vou passar o elástico com o meu passo elástico. Se ela deixar, lógico, né? Ela veio me ajudar. Você veio me ajudar a passar o elástico na calça? Fala oi menina, falha. Ah, olha, eu passei o elástico e passei um cordão, tá vendo? Depois que eu terminei de passar o elástico, eu fechei ele, eu costurei e fechei. Eu passei o cordão aqui junto, né, só pra dar um charme a mais. Se você quiser, você pode fazer uma faixa com o mesmo tecido pra amarrar. É, usa bastante em calça clochar essa faixa. Eu não gosto muito, eu acabo nem usando essas faixas, eu acho que dá muito volume na parte da barriga. E como eu tenho barriguinha, eu acho que não fica bom, então, eu não uso esse tipo de faixa, eu não gosto. Prefiro colocar o cordãozinho assim, só pra dar um charme a mais. A barra também eu já fiz, olha. Eu coloquei aqui como se fosse um punho do próprio tecido, mas se você não quiser, é só você virar duas vezes pra dentro ou uma vez e passar uma costura, tá? É muito simples essa parte aqui, tá? Vocês viram que eu só, olha virei para dentro, coloquei aqui o túnel. Quando você coloca o elástico, ele já fofa essa parte de cima, dando aí uh, a fazer na calça clochar, né? Que é o, a calça clochar. É essa parte aqui que ela é diferenciada, que ela tem essa frescurinha aqui na parte de cima. E é muito simples, pessoal. Não tem segredo nenhum como fazer essa calça. E como vocês tinham me pedido bastante, eu resolvi trazer para vocês, tá bom? O molde dela vai estar disponível no meu site do 36 ao 56.